Eu Vou te ensinar a ordem dos produtos para você aprender de uma vez por todas como você vai preparar a sua pele para poder se maquiar. Primeira coisa a aplicar é água termal. Eu adoro essa daqui da Liotte porque ela garante uma ótima hidratação na minha pele. Já vem com o próximo passo, que é o hidratante. Hoje eu tô usando esse da Neutrogena, que ele tem o um FPS 25, e é muito importante que você espalhe esse hidratante por todo o rosto. Terceiro passo, agora você vai aplicar Primer. Primer você aplica somente nas regiões do seu rosto, que tendem a brilhar mais. No meu caso, eu tô aplicando aqui na testa, nariz e queixo. Primer aplicado, agora eu venho com a base, começo aplicando no centro do rosto. Importante você vir aplicando a base com batidinhas, pra garantir que ela tenha uma boa fixação na sua pele. Gostou da dica? Compartilha com a sua amiga e se inscreve no canal, hein? Beijo, até a próxima!